Oi, eu sou o Cup e muitas vezes quando eu pinto o cabelo, eu não pinto só o cabelo Eu pinto a minha testa, a pia, a parede do banheiro, a minha mão e a minha unha Aí um dia a minha mão, ela tava toda manchada de azul e a minha unha também Aí as pessoas todas estavam olhando pra minha unha e achando que eu tinha pintado minha unha de verdade Só que quando olhavam de perto, viam que era só mancha Aí uma amiga minha veio e me perguntou, por que, é que você não pinta logo de azul? Aí fica bonito e não fica manchado Então eu decidi... Nada mais lógico de você pintar suas unhas e gravar isso pra internet Pelo menos parece óbvio Tudo hoje em dia a gente coloca na internet Pois é, aí o que acontece Eu nunca pintei a unha e eu não faço ideia de como pintar a unha Eu tô aqui com Joana e Gabriela Para me ajudar no que eu precisar Mas eu vou tentar fazer isso sozinha Tem alguma coisa que eu preciso saber? Eu acho melhor você... Só tentar? Só tentar, vai. Nossa, mas você fica bosta. Eu queria ficar ficasse bonito. É, tenta não espalhar no dedo todo, assim, só mirar na unha. Tá bom, estica é, a mão assim. Não eu bem. vou tentar fazer só, tipo, uma direção só. Não faço ideia. Vai mais. Tá ficando bosta, né? Tá. <risos> Espalha <risos> mais. Tá ficando demais. É, que não tá espalhando. Aí pelo menos, Joana tinha é logo um esmalte azul que combina com o meu cabelo Se eu tô sempre com esmalte azul, eu só vou estar sempre combinando alguma coisa com o meu cabelo Isso aqui é demais? Ou eu coloquei... É porque normalmente a gente passa numa mão, aquece na outra e depois passa a segunda mão Ah, tem uma segunda mão É, se eu botar muito da primeira não, que senão fica muito grosso, sei lá Aí assim, né, eu nunca pensei em pintar a unha, eu não tenho certeza exatamente por quê. Na verdade, eu tenho certeza de exatamente por quê. Porque é, nunca é esperado de mim que eu pintasse unha. Eita, eu contei no dedo um pouquinho. E eu passei mais mais de um tempo pra cá, eu venho olhando pra unhas e eu percebi que unha pintada é uma coisa muito bonita. Eu e, tipo, dá pra fazer tanta coisa divertida e é tipo só uma partezinha pequena do corpo e fica tão divertido. Essa esse aqui tá fazendo ficou Esse aqui ficou bem mais bonita. Ó, oh, passam. Um... Agora você faz assim um pouquinho aqui. Assim? É. Pra não ter muito. Aí você vai pegar, passa um pouquinho dos, nas pontas. Aí, agora vai na unha e espalha. Vai ficar mais clarinho, mas depois você passa na segunda mão. Entendi. Pois é, nunca foi esperado de mim, mas eu sempre achei unha bonita. Aí esses dias eu comecei a olhar um monte de unhas no Instagram e eu pensei, seria legal. Por que não? Pô? É, eu também. Nossa, tá muito horrível, Joana tava certa, a Joana chegou e falou que eu ia cagar minhas unhas. Mas é sempre assim. <risos> você tá achando ruim nessa mão, mas não sei se você é. tá Ai, eu tô com a mão direita ainda, socorro. Pois é, eu, eu achei aqui que eu ia fazer, aí ia ficar maravilhoso eu poder tirar foto, Instagram, não sei o que lá. Será? Pronto. Acho que de longe nem fica tão ruim. <risos> Tirar as fotos tudo de longe. Socorro, como é que eu vou fazer isso? <risos> com essa mão. Vai vai pingar aí, ó. É. Normalmente eu faço assim. Aí ó eu... eu podia, né? Chegar e fazer assim, já que Joana já tá com as unhas pintadas desse mesmo esmalte. Eu podia simplesmente ah. tirar uma foto da mão de Joana e falar que é minha no Instagram. É. Eu acho que é o dele pra fazer? Eu acho que eu vou pegar uma frame dessas que minha unha tá ridícula. Porque aí as pessoas vêm, ah, olha, ele pintou e tá ridículo. Aí as pessoas querem rir da minha cara. Não entendi nada, né? Sim, aí tem alguma coisa que eu faço assim pra, pra limpar essas bordas, né? De repente eu sinto uma admiração tão tremenda por manicures. Ah. Elas são poderosas, elas fazem a diferença no mundo. Inclusive, se alguma marca quiser me patrocinar depois para propaganda um esmalte, você nem mostrou qual é. é. Gente, socorro! É o nível zero, blogueirinha. O colorama... Não, tem que ser assim não, Gabi. Tem que ser ah. assim, olha. Eu estou pintando minhas unhas com um esmalte da Colorama de Antonelli. <risos> tá focando, tá focando. Não tá... Cremoso. Essa é a cor. Calma não. que é ela... Tem azul aqui? Não. Nem tem em cor aqui. Giovana melhore. né? <risos> tá, que bosta. É... Aí tem a segunda mão. Aí eu tenho que esperar secar a primeira mão? O nome é Postando. Postando, é? É... porque eu tô postando na internet. É isso mesmo. <risos> Socorro. Não! sacou <risos> <risos> O que que eu não agora? Não, eu isso não tinha é... que ter passado mais. Será que eu consigo, tipo, pegar? Nossa, nossa! Porque eu, eu consegui tirar um pouco. Aí eu acho que ficou. Não é um... tipo, Sabe qual é o pior de tudo? É que eu não tenho nenhuma base pra comparar. Tipo, eu nunca participei do processo de pintar unhas de nada. Então eu não sei o quão horrível eu estou fazendo. Eu só sinto o olhar jogador, silenciador de vocês, duas. Aqui, olhando, tá tá bonitinho. De longe? É. De perto, nada é perfeito. <risos> Filosófica, viu? Filosófica, militou. <risos> militou. E aí? E agora? Nossa. Deixa eu ver um o Zé. Socorro. Nossa, eu tô muito cagada aqui, olha só pra isso. Eu Petei tudo menos o ano. Ok, com a minha pintada, muito horrivelmente. Eu quero saber o que eu faço pra corrigir isso aqui. Eu tô com uma outro Ó, faz assim. Vai pegar a acetona. Vou molhar. Olha, algodão. Algodão, molhado na acetona, três um. E aí, você vai limpando as borritinhas. Eu não podia ajudar, a gente tinha que ver aqui. Vocês queriam ver eu sofrendo, né? Eu aqui querendo uma unha bonita, bem garota, não só, só querendo meu ódio. Corra aqui, aqui. Olha só que, que. Que emprego que tá aqui. Socorro. Eu é consigo isso? Não. Aí você vai tirar os meus. <risos> Socorro. Tem que conviver com isso aí, né? Agora ficou com uma elevação aqui é que aqui ficou muito, ficou um rio de. de aí, ó, você rindo da minha cara. É isso que você quer ver. Vocês acham aí? Vocês olhem os vídeos bonitinhos, eu João, vocês ah, ela ama ele. Puro ódio. perceber essa Ótimo, porque vai todo mundo achando que eu sou maravilhoso. Eu quero é close. Eu quero corpo. Eu quero unhas de garota. Eu quero close, beleza? Close, beleza? Unhas de, tá de garota, gente, socorro. Olha, eu quero realmente que vocês deem a sua opinião sincera. Vamos, vamos ah, ficar. então normal assim. É uma criança de é. 12 anos, ah, ótimo. pra primeira vez tá bom. Assim, é só você não deixar ninguém ver de perto. bem sincero, já sei que o meu Instagram não vai ter nenhuma foto de perto. Se tiver, vocês vão saber que vai estar super editada. Pois é, eu acho que eu fiz esse vídeo meio que na intenção só de pintar e pulsar pra internet. Não tinha nada muito profundo com isso. Só que eu acho que o que a gente pode tirar daqui é de que unhas são apenas unhas e que... O esmalte é pra todo mundo, gente. O importante mesmo é dar close unhas de garota. <risos> Cinco minutos de close Eu sou o Cup, essa é a Joana e a Gabriela Que são lindas, maravilhosas Estão aqui comigo E eu sou apenas Cup em todas as redes sociais Eu acho que eu não preciso mais soletrar Porque é muito fácil, é apenas Cup, gente Me siga no meu Twitter, no meu Instagram E no meu Instagram, deve ter fotos de mim lá agora Até mais, até mais Eu tenho música Eu não tenho música para o final deste vídeo Então vou cantar isso aqui Mesmo que não faça sentido